Cole Ware, piloto da NASCAR de 27 anos, foi preso nesta segunda-feira por acusações de agressão com um estrangulamento contra uma mulher. Ele foi detido no condado de Arundel, na Carolina do Norte, e está detido sob fiança de 3 mil dólares, cerca de 15 mil reais. Ware não disputou a etapa da NASCAR no último domingo, em Bristol. A equipe Rick Ware Racing, da qual o pai de Cole é dono, tinha anunciado a ausência do piloto por problemas pessoais. A categoria comunicou que Cold está suspenso por tempo indeterminado. Cold compete na NASCAR Cup Series desde 2016, mas apenas em 2021 virou um piloto de temporada completa na categoria. Seu melhor resultado até aqui em 2023 foi o 14º lugar na Daytona 500, prova de abertura da temporada. O Air também teve uma curta passagem pela Indy em 2021, disputando apenas três corridas. A Rick Ware Racing substituiu Cold por Matt Crafton, piloto da Truck Series, durante a etapa no Oval de Terra de Bristol no último domingo. Nenhum nome foi confirmado para a etapa de Martinsville, a próxima do campeonato. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Até o próximo, valeu!